Felinho, eita muito gueda, é? Ah, eu sei que você gosta desse vídeo. É o seguinte. Antes, deixa o like e escreve alguma coisa aqui embaixo. Porque se você faz isso, automaticamente o YouTube compartilha e fica relevante. Aí, maravilhoso, né? Eu sei. Isso é só uma máquina trava. O que você faz? HFW Informática. O endereço está aqui embaixo é nozes. Resolve isso aí. Bom, às vezes... De tempos em tempos, a galera me pede um, um borde do posicionamento. Então, recentemente, coloquei um de Interlagos e vou colocar um na estrada. Faz tempo, o último que eu fiz, se não me engano, eu tava com o pulsar preto. E agora, com a coluna mesmo assim, que já tá bem melhor, tô luxinho o posicionamento tá mais bacana de assistir. Eu tô com o quanto o 1, um, né? porque ele até reclamou fazendo me usar mais é alguma coisa contra mim eu falei de forma alguma aí eu fui com ele e aí eu quero que você se atente a algumas coisas primeiro o meu a minha flexão na frenagem jogando meu corpo para trás para deixar o peso estabilizado e a moto não vir com a traseira solta com a traseira leve e abanando. O quadril sempre preparando antes das curvas e já quase preparado para que caso ela dá uma sambadinha ela saia favorecendo a entrada de curva do lado oposto, você vai ver que nesse trecho que eu escolho para fazer o Getty Getty, -get, em nenhum momento eu fico com a quase a, a bunda centralizada, sempre para cá ou para cá, para facilitar meu pêndulo, para não atrapalhar e dar mais informação desnecessária para a moto e o outro ponto interessante como são curvas de 180 em alguns momentos e de primeira marcha, o torque fica muito forte. Então a tendência, por mais que seja tudo redondo, ela dá uma espalhada na hora que eu abro o acelerador. Então eu, o trabalho que eu faço para manter ela é vir com o tronco, aqui, ó. trazer, apontar o cotovelo, né? fazer esse trabalho aqui para que a moto continue na trajetória. E isso favorece bastante a saída. Tá? É uma forçadinha leve de contra até porque a hora que eu faço isso aqui é automaticamente, né? Eu já falei um pouco disso pra vocês. Então é, é na saída pra ela não espalhar e ir para fora. Então repara nessas coisas, tenta adaptar, claro que mais lento na sua pilotagem, porque vai facilitar, vai deixar a moto mais centralizada e você vai se divertir mais. Perfeito, filhos? Fica com o vídeo e é isso. Tchau,